Vai. Solta aí, o seu. Aqui você já sabe até onde você pode ir, Fechou. ó. Pronto, agora só volta. <risos> Mas deixa eu te dar desenho. 5, 6, 7, 8. Claro! 5, 6, 7, 8. Madame Forline. Tapapão. Hoje, então, como vocês estão percebendo, hoje é dia de parada gay. gay. Vamos que todos mal. estar na rua representando essa minoria Finalmente. tão linda. Estamos protegidas pela lei. Sim. Criminalizou a homofobia. Isso não quer dizer muita coisa, mas também não quer dizer que a gente tá largada para lá, igual estávamos ali, não, acho que né. Não, quer dizer muita coisa. Acho tipo, sem o respaldo coisa. do governo que, em vez de ajudar a gente em vez de deixar a gente seguro, só faz mais bullying com a gente coisa que eu... a gente não precisa, nossa, entendeu? Nossa, nem é vou falar sobre esse assunto. Porque realmente, o governo tá péssimo em relação a essa questão. Mas enfim, né, a gente conseguiu hum. uma aprovação maravilhosa. Agora é crime sim, homofobia é crime sim. para nós Sempre foi, né? Sempre foi, exatamente. Então, pra gente, isso é normal. Já deveria ter sido faz tempo, inclusive. Mas que bom que aconteceu isso. E nessa parada gay, vai ser legal, né? É, vai ser vai uma ser coisa a mais Um motivo de comemoração, de fato E agora. realmente uma discussão a mais Porque a parada gay não é só A bichice, a viadagem, a palhaçada Que o povo geralmente coloca em cima Não, tem uma discussão né? Exatamente, é um movimento político antes Exatamente. de mais nada Porém, é um dia inteiro, de liberdade né? também Exatamente. É um dia de liberdade De um monte de pessoas que vive ano inteiro entendeu? de pensamento positivo Em relação à causa, entendeu? Aí me perguntam, por que, que não tem parada é hétero, porque hétero já tem lugar no mundo desde sempre, meu amor. Se você é Desculpa, hétero querido, desde que você nasceu, você não tem que lutar por nada, porque todos os privilégios já estão na sua mão, uhum. entendeu? E a gente sofre, a gente, desde que a gente nasce, a gente sofre. Sofre dos adultos rindo quando a gente é criança. Das crianças das crianças rindo ah. da gente quando a gente tá na escola, entendeu? Uhum. Sofre quando é adolescente, tá tentando se encontrar num lugar no mundo ali. Claro. E todo mundo te chuta, porque, né, é difícil ser adolescente gay Exatamente. também. E pai também, mãe, inclusive homofóbicos, que tipo, não aceita aquela condição do filho. Não tem inteligência emocional pra aceitar. Pra pelo menos tentar entender, compreender, ir atrás de uma informação, Exatamente. não. São poucos que tem. essa evolução. Não, são pouquíssimos que tem. <risos> Mãozinha, amor, bravo. Ai, gente… Vai, pergunta número 1. Um. Você quer ter filho? Ai, gente… Mas essa, essa também, a gente até nem fica bravo. Nem fica nervoso, porque é uma pergunta… Não, é relativamente curiosa, porque a gente, né, não tem um útero… E espermas, né. Então não forma criança sem querer. Se a gente quiser ter filho, a gente tem que ir atrás de ter filho, né. Nunca vai acontecer um acidente de ah, ter um filho, engravidar. Então é realmente uma pergunta que eu acho que essa sim Mas faz já, sentido. Já te fizeram alguma vez? Muitas Muitas, vezes, muitas ah tá. Muitas vezes. E o povo ainda fica mais responsável com a minha resposta. Qual é? Porque normalmente, esperam que eu falar não. E, ah, e ao tá. contrário disso, sou louco pra ter filho. Ah, que legal. Eu vou ser um pai incrível. Eu acho que no momento agora… Eu tô muito ainda focado na carreira, tá? Sou uma mulher de negócio, uma mulher de carreira, né? Com uma babadeira, uma maceladora. Então eu acho que não é a hora. Uh, mas quem sabe um dia, né? Quem sabe? Vamos ver. A Agora segura, é a segunda. segunda. É a segunda. A segunda, segunda, delinha, da a segunda Bom, a pergunta que, que <risos> mais me irritou a vida toda. Tem ah, é perguntas que irritam ou que fazem, normal? Ah, tanto faz. faz. Tá, assim, tá, é tá. mas eu como tá. sou irritada, eu sou <risos> as das que irritam. <risos> Tô toda irritadona, né, gente? Ai, eu adorei o conceito. Lógico, como é ela, mas ó. A pergunta <risos> é que mais me irritou a vida toda, que eu fui obrigada a ouvir, e normalmente é quando eu se namorando, que claro, se eu ouvi isso. Ah. É tipo assim: me conta uma coisa. Quem que é a mulher da relação? <risos> tá. Cri, cri, Porque cri, eu não cri. sou. Você já falo que eu não sou. quando de olho outro... pro meu. Tá aí o meu bofe e fala: como assim? <risos> Eu já respondo, <risos> eu já respondo bem fina e sincera. Você tá vendo alguma mulher aqui? <risos> tem dois homens na tua frente. Que pergunta é essa? Quem que é a mulher da relação? Deve ser sua mãe? Tipo, ou é uma falta de noção muito grande da pessoa e que, tipo, quase nada é perdoável, inclusive. <risos> ou a pessoa tá agindo de má fé, tá te tirando de deboche, entendeu? Então merece uma resposta boa. Porém, respondendo aqui de uma forma fofa pra você, é o seguinte: Nós somos gays. <risos> A gente não precisa seguir uma cartilha hétero de posição sexual de quem é homem, de quem é mulher, que não sei o que lá. Porque esse relacionamento não é feito de um homem e uma mulher. Então ninguém precisa aqui estar tá reproduzindo nada hétero, entendeu? A gente não tem quem é homem da relação, quem é mulher da relação. Existem dois seres humanos que se amam e fazem sexo. Ah, uma também que é boa, que já me fizeram algumas vezes e que é o seguinte... Nossa! nunca ficou com uma mulher? Ah, e essa fase sempre. sempre, é. A, a, virou um pouco mais amiguinho, já, <risos> já vem essa pergunta aí. Logo mais vem, semana que vem aparece, tá? Fica tranquila. Já pegou mulher? Já pegou, e aí? E aí? pegou? E agora, eu vou te falar uma coisa. Tem uma safra agora de gay, assim, não sei se vocês concordam comigo. comem, tá? Tem uma safra de gay… Que gosta muito, assim, de fazer a linha, assim… Bissexual. É. Já. já percebeu? Então, isso não é gay, Vocês isso perceberam é isso já? Isso não é gay, sabia, é né? Se você gosta… Não! Tu... Não! Ei, para! Para, não é o que eu tô falando. Tem uma safra de viado que adora dizer que pega mina pra é. pegar mais boy. Ah, chama goi. É o goi que você tá falando? É o broderage? Broderage! É É tudo bi Pergunta 4. Ah, uma pergunta que eu já ouvi muito e que eu acho que eu vou ouvir pro resto da minha vida até a morte: Você que é gay que nasceu? <risos> oh, claro que é sim. Claro que não, nasceu? sim. Não, não. Ma, madre, meu é. <risos> não. O Maranhão <risos> me deu. É. O unicórnio me <risos> mandou. <mãe risos> Eu tava dormindo, tava dormindo. Acordei, esse unicórnio de bunda saindo do com meu quarto. Acordei gay no dia seguinte. Pergunta 5. É você agora? Sou eu. É. Então a minha também é uma, é uma clássica assim, saca? E aí alguém vira e fala assim, sabe que tu é gay, né? E fala tipo assim, e aí? Você vem na parada Isso em janeiro. <risos> Eu ia falar agora, ah, vai na parada? Hoje tem parada, normal. Não, Não, janeiro é foda. Em janeiro... Saca! Um porra, amiga! Se olha, tava falando né? Né? Massa, e aí? Não, você era tá foda? Tá hoje? Então quando pega na fantasia do carnaval, a bicha tá perguntando se vai na parada no fim do ano, tipo, no ah, meio do ano. gente, é Não, só... Não, né, gente? Não. A gente ri, mas ela acaba sendo clássica. É, é claro. Já te perguntado isso? Já ouro muito, muito, muito. Nossa, muito. eu também, assim, de um jeito calma. Que parada! Eu nem tava é. pensando ainda é. no assunto, sabe? Tipo, que parada de assim… quem que tá parada? Oi, eu sei, Você é vai assim. na parada, quem que tá parada? Sexta! Sexta. A minha agora, Tua, né? tua. É. E bem íntima também, que é. não devia ser perguntado. Só tem clássicas aqui. Eu odeio quando vem os héteros. Ah. Né? Eu falar assim… Ai, mas… Filho! Não dá pra fazer sexo? <risos> se sexo doesse, ninguém ia fazer, Juchu. Ai, oh, meu Deus! Pergunta pra tua mina! É, pergunta se ela, se ela sente dor… Pergunta pra tua ela mina! Ela te ama tanto que né? ela faz sexo com você com dor, todo dia! <risos> e só pelo amor que ela tem, pela você, ela aguenta essa dor! Toda vez, se tá doendo, é melhor parar, <risos> não faz mais não. é de dor, viu, oh, <risos> sete Sétima, sétima. Ah, tem uma que eu vou perguntar agora, eu acho também que é interessante. Posso perguntar. Gay, assim… Você vai casar? Né, casado, vai ah, se é, casar né, tá em, dia, alta, tá em alta, Tá em casar. alta pra caralho, casar. Cheguei casar no Seguei Brasil, casar, tá Porra, mano! Há os casais que estão juntos até hoje, conheço vários, tenho vários amigos. Porra, estão casados há tipo 15, 16, 17, 20 anos. Eu conheço uma galera que tá super bem. O, o amor então, tem, que tem que ser valorizado, é isso, o amor tem que ser valorizado. Sem padrões, mas… mas... Oitava. A oitava, é minha, oitava, né? A oitava! oitava é minha, é minha. Oi, queridos! oitava é minha. Lazinha, ah, tem lá. essa aqui, ó. Tem essa aqui que é boa, ó. Uh. Que che... Viu? Mas você é maquiador que eu sei. Não, cabeleireiro. Não, você gosta de moda. Mas vocês gostam, não gostam? Que eu sei. As ursas sim! A <risos> Cabeleireira! Que chega assim, ó. A amiga! Chega a minha amiga! Fala assim. Ai, eu vou ter um casamento essa semana, e você pode me maquiar? Aí você vira e fala, não posso, subir tô trabalhando, né. Tem muito trabalho, você ah! também e tal. Aí a menina fala assim, Ai, mas tem um amigo gay que mora lá perto de casa, eu vou pedir pra ele, que ele vai fazer ele, ele <risos> <risos> Tipo, em outras palavras, tipo… Você que é gay, você sabe maquiar, você gosta de moda, não. sabe? Gente… Não, você que é gay, você é maquiador e figurinista é. você cê, é. Cê faz você faz cabelo, é. né. Você sabe arrumar a pessoa. Você faz cabelo, obrigatoriamente você costuma Não, você faz maquiagem. Provavelmente, é. você faz maquiagem. Gente, é isso um aí, aí também… também. Não, é nós de somos, far. né, maquiadores é. Nesse caso, aqui. aqui rola, beleza. Mas que deu certo. <risos> Nesse caso aqui. Só que, gente, viado Mas não, é todo mundo que Os é maquiadora. Gay, gay, é as né, gays, as viadas, elas são ser humanos. Elas podem ser o que elas vêm entenderem, cuida. Da do. Ah, tá assim. Cuidado! A gay, gente gay. vai dominar o mundo! Tá dominando o né, queridas, tá? Vai ser a Enza, a nona. Ah, tem uma que eu vou assim, ó. E quando eu falo… Nossa, mas você nem parece gay. Ah! <risos> <risos> <risos> Essa é o máximo! <risos> <risos> Essa é a melhor! Adoro quando vem com esse nossa, você não parece viado. Nossa, essa é a melhor. Sim, desde faz é anos melhor. que eu não ouço isso, né. Não, faz porque... anos que eu não ouço isso, mas isso é tão deprimente, cada tão que, divertido. Cada ano que passa, eu tô cara, mais viado, Cara, eu hein. penso assim, cara, se eu não pareço viado, então eu realmente não pareço mais nada, porque… É, porque é o que eu sou. É o que eu sou, <risos> entendeu? Se eu sou ficar no meio do caminho, eu tô fudido, eu zerei, eu não sou nada. não existo mais no planeta. Eu acho que isso não é nenhuma pergunta, isso é uma… É uma afirmação. É. Parece que a pessoa tá tentando é, diminuir um problema, sabe? Tipo assim, Sim. nossa, você nem parece! Tipo, como, como se parecesse gay <risos> e fosse um problema! Se procurar cavar <coughs> no chão, tem que ir até azul, meu amor! Cava, cava o que você acha! <risos> não tem problema, não se preocupa, você não parece gay. É tipo, é tipo isso, saca? <risos> não te preocupa, tá? Você é, tá bem, é, é, é. Que... Nossa, você nem parece, gente. Que louco, né? Exato. Agora eu posso fazer uma coisa. <risos> Imagina falar isso pra um hétero. É, tipo, Nossa, nossa você nem parece, parece um hétero! O <risos> que, que você acha que esse cara vai fazer? Qual que você acha que é a resposta que ele vai dar? Ei? E, se virar, e se virar pra uma mulher hétero e virar falando. Pensa nossa, assim! Você nem parece que gosta de homem, né? O que, que você acha que essa mulher hétero vai achar, meu amor? Surtar! Então, agora a décima e décima última. Décima e última, galera. Gente, essa aqui, calma, calma. Mas pega pega, peluda, pega a peluda. Eu tinha uma que se <risos> Gente, essa, a décima, é a melhor de todas. É tipo, quando a gente ouve isso, faz sete interrogações e uma a gente a cabeça <risos> entorta, assim, uhum. ó. <risos> instantaneamente, ah. quando falam essa pergunta pra gente. Então, essa pergunta, ela é, ela é babado, é. tá? Mas tipo assim, ela não faz sentido pela… Nenho. Pela colocação, tá, cara? Mas a gente tem uma coisa, assim, com isso até, mas eu não… Bom, é, é a clássica é. do é. momento, é. é uma clássica. A pessoa te olha e fala assim… Mas você quer pôr peito? Eu queria ser mulher, Tem que, que, que, que ser, ser mulher. mulher. <risos> Se você operar um dia, fazer a transição, né, é, Se não, é mais eu, ousada. Eu, eu amo quando eu falo, gente, eu quis por peito. Ah, quis por peito. Gente, gente. eu teta, Eu sou gorda, eu tenho teta, amor. <risos> Já tenho, obrigado. Não preciso de mais MLs. Não, isso é gente, muito, é ridículo, muito ridículo. Isso é ridículo, é muito sem noção, não gente, noção. Não é uma pergunta dessa. Porque gay não é trans. Existem trans gays Existem transhéteros, existem… Mas é outra coisa. Isso é gênero, isso não é, é orientação sexual, entendeu? Não é chegar com um gay só porque tá com um brinquinho, uma coisinha e falar, e aí, vamos dar um peitinho? Porque gay gosta de homem, mas gosta de ser homem. Não importa se é Sim. feminada, se é machona, se é maloqueira, se é rica… Nã, nã, nã, nã. E outra coisa, se parar pra pensar só um pouquinho, assim, ó… Tô, na mas coerência mas... dos fatos… Todos nós somos. É, exatamente. Poxa, os Exatamente. Gays são pessoas livres, eles não têm que seguir essa cartina de masculinidade e hétero. Existe, é um tem, a gente não tem que ficar tem que ser masculina pra você ficar feliz. Não, meu amor, a gente tem que ser livre. A gente tem que ser como a gente sente que a gente é feliz, entendeu? Se você é feliz munhecando, bem femininona, <risos> seja muito é do feminina. Nosso é, exatamente. Você tem um canal aberto pra você, querida. Vem com as flocs, da... vem, vem <risos> com a madrinha. Vem com as bloc. Todo mundo tem direitos Direito de, de existir. Exatamente, Daí Todos ser nós temos respeitado. de existir. Respeita quem você ama. E se você quer ser respeitado, meu amor, faça o mesmo, tá? Senão, <risos> não vai rolar, tá bom? Respeitos é gays, é isso aí. Todo mundo na mesa quebrada, tá? Grande parada pra todo mundo, aproveitem, brinquem. Bebam, se divirtam, beijem muito na boca! Sejam livres, sejam livres. não quebrem leis. Não, não desrespeitem ah, as pessoas, não tá. quebrem as leis. Por só sentem tudo sob controle. Exatamente, galera. Opa. E ó, como todo vídeo, não se esqueçam… Se inscreve no canal! Se inscreve no canal, Nossa, aperta aí pra se inscrever. Clica no sininho pra receber notificações. Não esquece do nosso soquinho de like. Soquinho da Enza. Dá o um soquinho do like aí pra gente ficar mais empolgadinho. Quanto mais like, melhor. A nossa visualização caiu nos últimos dias. Que tá acontecendo, né? O que, que tá acontecendo, assim? gente? Cadê os, Vamos... os likes? Cadê vocês, gente? Cadê a assim? gente? Deixa a gente sozinha Por aqui favor, no rolê. Vem, tá, tá frio. frio. Tá, tô sozinho! <risos> tô sozinha tô na chuva, tô com frio. <risos> Dá um like aí. Não esquece nossas redes sociais. O canal Azur, se ele estiver aí. Nossas redes pessoais. Otávia Maciel. Maciel. Enza cunha. Enza cunha aqui, gente. Não esquece, domingo que vem tem outro Favorita vídeo. Nós, domingo galera. que vem tem nosso recebidinho. Cara, recebidinho, que maneiro! Aguarda aí, one domingo O ambox o Domingo que vem! Beijo, uh! beijo! Tchau! for